Olá tudo bem? Aqui é o Renê Ricardo do Trabalhar em Casa que é o canal que você está assistindo esse vídeo, tá? É, hoje eu quero falar sobre uma coisa que anda um pouco esquecido é, porque as pessoas elas tendem né, a esquecer alguns assuntos né? e há um tempo atrás... É, mais ou menos em 2015, 2014 para 2015 é, havia uma polêmica sobre é, qual era a melhor maneira de se trabalhar na internet através de blog ou através de vídeos usando o youtube tá? é, nós estamos hoje em 2017 né, e pouco se fala sobre, é, sobre blogs hoje né, por quê? É, muitas pessoas já entenderam que o blog, é, o blog ele é interessante de se trabalhar a longo prazo e ele é interessante é, de se trabalhar é, para que você construa a sua autoridade né, dentro daquele nicho no qual você escolheu, certo? E, e trabalhando a sua autoridade você vai conseguir é, falar sobre dete determinado assunto e falando sobre esse determinado assunto com autoridade você vai conseguir vender esse produto ao qual você está falando pois bem é, muita gente eu também fiz isso tá é, compramos domínios né, colocamos em uma hospedagem e, e o tempo passou e muita gente, mas muita gente mesmo que eu conheço é, Não obteve resultado tá? é, eu, eu tive ali algum resultado usando blog né, Com venda de produtos é, Mas é, foi muito pouco tá? muito, Foi muito irrisório o que eu consegui né, diante da imensidão que poderia ter sido, certo? E... Mas quando eu mudei, né, e mudei para onde eu coloquei todos os meus artigos, né, todos os artigos que eu tinha, eu passei tudo para vídeo e coloquei tudo no YouTube, aconteceram duas coisas muito interessantes. A primeira, eu consegui monetizar os meus vídeos, né, Coisas que eu não conseguia com o blog, conseguia com o AdSense. É, mas era muito mais difícil, muito mais dificultoso do que com os vídeos. Porque você monetizando com os vídeos, os vídeos vão. Eles vão linkando ali com. É, ficando na primeira página de procura. E eles vão melhorando o seu arranqueamento aos poucos. Né? E você pode colocar um vídeo ali que ele vai ficando há anos. Né? sempre é, obtendo mais visualizações mais visualizações então esse foi o primeiro ponto eu consegui monetizar meus vídeos e consegui aí é, ganhar o meu AdSense, ok segundo ponto é que usando o blog né é, eu, eu ficava procurando muito assunto né sobre determinados assuntos né? eu tinha eu tinha eu cheguei a ter a cinco blogs né de nicho né, eu, depois eu fiquei somente com dois né, e hoje não tenho nenhum, <risos> eu resolvi não ter mais nem, nenhum blog, certo? Mas em compensação, hoje eu tenho sete canais de vídeo dentro do YouTube, todos monetizados, gerando AdSense automaticamente e é, eu faço vídeos hoje, é, a minha vida hoje é fazer vídeos para o YouTube, né? É, muitos deles eu faço em quadro a quadro tá são os famosos esquedzinhos que eu nem apareço e muita gente nem sabe quais são meus canais né porque eu não apareço nos meus canais é, eu faço eles quadro a quadro faço eles é, através de fotos e através de, de é, arquivos em mp3 então quer dizer eu consigo hoje monetizar o meu trabalho, certo? Consigo fazer com que ele gere renda, certo? É automaticamente porque você coloca no YouTube ali, ele vai indo, indo, indo, indo, e não tem fim, tá? Infinitamente você pode esquecer isso, deixar por anos ali, que é ele, ele vai te dar o um resultado é, mais cedo ou mais tarde, tá? Ok, se você estiver iniciando, é. Né? Talvez demore um pouco, dependendo do nicho em que você está atuando, tá? Mas a dica que eu quero te dar aqui hoje é faça vídeos e coloque no YouTube. A melhor coisa que você pode fazer por você e pelo seu trabalho é este. Depois, se você quiser gravar, é, é, fazer, comprar uma hospedagem fazer um, e fazer um blog e deixar o seu blog lá, você que sabe, né, mas hoje, né, hoje nós estamos em 2017, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se você vai estar começando, se você vai estar é, vendo esse vídeo já com resultados de marketing digital, venda de produtos, não sei, é, a única coisa que eu sei é que hoje, 2017, eu tô falando o que funcionou para mim, e o que funcionou para mim foi utilizar vídeos no YouTube para vender produtos digitais, né, e para também é, gerar é, ganhos com Google Adsense. Isso foi o que me me me fez voltar a acreditar no mercado digital, tá bom? Então é isso aí. Eu quero indicar aqui abaixo, eu vou deixar o link do, do, do curso é, vendendo com o YouTube, que você pode, no qual você vai poder é, ver as melhores maneiras, tá, de trabalhar com o YouTube. Exatamente vendendo produtos ou gerando o Google AdSense, tá ok? É só clicar aqui embaixo e é isso aí, tá? Espero que você tenha uma boa sorte aí, que dê tudo certo. Um forte abraço e até mais.